Amados irmãos, o que você está ouvindo aí é o barulho da chuva, e a chuva é bênção de Deus. Eu convido você para orar comigo o Salmo 23. Abra sua Bíblia e leia comigo. Vamos orar juntos O Salmo 23 Ore comigo com fé O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão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 e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua bênção. Nas Tuas mãos eu apresento a minha oração do Salmo 23.